Pessoal bom dia hoje eu tô aqui com a ajuda do meu querido amigo companheiro filho Renato que está me ajudando aqui na gravação depois eu vou passar o link dele aqui no canal tá hoje nós vamos fazer uma atualização de firmware da placa da Qlogic tá? eu vou pegar essa plaquinha aqui ó que é a QLE 2562 tá e o firma, o chip dela é o qpahm HM 49 468. Tá? Ela possui duas portas de 8 gigabit e o vídeo de hoje é para ensinar como atualizar o firmware desta placa. Beleza? Espero que vocês gostem. Então, vamos parar de enrolação, vamos para a intro e vamos para o vídeo. fazer esse vídeo conforme eu falei para vocês da atualização do firmware dessa placa da QueLogic. Então, estou com ela instaladinha aqui. Ó, tá? Se eu não tivesse com ela instalado, eu preciso baixar o driver. Tá? Então, esse daqui é o driver dela. Dá tá? para Windows, para Linux, Red Hat, tá bom? E aqui é o arquivo da BIOS. Você vai falar legal. Você já está com tudo baixado. Tá fácil. Tudo bem. Vamos lá. Eu tenho aqui ó, o site onde eu baixo a BIOS da QueLogic. Tá? no caso da minha, que é a HP então sendo HP, você entra nela aqui você pode pegar o histórico de versão verificar se a sua placa está aqui no histórico que nem pra minha a versão mais atual que tem é essa daqui ó. certo? que é essa plaquinha aqui então eu posso vir nessa daqui nessa versão visualizo o arquivo, faço o download é o 44784 o 44784 ele está aqui 484784 beleza? Só que antes de atualizar eles, eu vou mostrar para vocês outra forma de atualizar, caso a sua não for HP, for de uma outra marca ou de uma outra revenda, é a forma como você atualiza esse software. Tá? Vou conectar aqui, ó. beleza? Conectei. É a primeira vez que eu estou abrindo a plaquinha, então ele abriu um Configuration Wizard, tá? Eu vou abrir meu Wizard aqui de configuração. Vou deixar ele no preferido. salvar a configuração, se eu não souber a senha, a senha padrão é config, tá, pronto, configurei, beleza, Ó, update connection, ok, vou dar um ok, vou configurar outra, que é a primeira vez que eu estou abrindo essas plaquinhas aqui, tá, Ó, vocês podem ver aqui minha versão da BIOS tá 2.15, tá, então, nós vamos atualizar elas, tá, Aqui é a velocidade dela Vou deixar tudo automático para o padrão tá? Opa, não posso deixar essa lama. Pronto Enfim, beleza Configurei ela, ó, entrei na minha plaquinha O utilitário aqui Fala que a minha versão do firmware de, Da placa é 2.50 E se eu pegar uma das pontas Aqui, ó BIOS 2.15, FC 2.03, F 2.20 e o firmware 5.03. Essa placa tá bem desatualizada, tá? Então vamos atualizar ela. Como é que faz isso? Eu posso vir por aqui ó, nos utilitários e atualizar ela inteirinha, tá? Porque tem um software da Keylogic que você baixa. Quando você baixa esse carinha aqui, ó, do site da Keylogic, ó, versão com a versão 8.08 para BIOS, ele vai vir esse arquivinho bin aqui, ó. Esse arquivo BIM é justamente a BIOS desse hardware aqui. Ó. Então, se eu vier aqui, ó, o update, imagem inteira, ele vai falar onde está o update. Eu vou lá na minha pastinha aqui, logic, BIOS, e ele vai achar aqui, ó, tá? É lógico, antes de fazer o backup, eu faço um salvo. Salvo uma imagem aqui, que é esse firmware backup, e depois eu posso vir e o inteiro aqui, ó. Ele, ó, carrega, tá tudo se eu atualizar. Da. tá? Ó, flash update completo. Beleza. Agora, se eu ver a informação aqui, ó, já atualizou. Tá vendo? Para 3.43, 3.23, 7.03. Essa é uma forma de atualizar. Bem simples, bem fácil, bem prática. Tá? Outra forma de atualizar. Tá? Ah, não quero usar o utilitário da lógico, Quero usar o utilitário da HP. Tá vendo? O update de HP. Vou pegar a atualização, que é essa daqui, vou executar ela como administrador, certo? Ó, ele cai assim na carninha. vou dar uma nesta lá, ele vai validar se a minha versão está mais nova ou mais velha, tá? Ó, no caso aqui ele falou, ó, a versão atual older, é antiga, então seu ele vai atualizá-la, tá bom? Então essa é a outra forma de você poder atualizar o hardware, tá? Não funciona. em preferência uma delas, por exemplo, eu tenho que fazer o que eu falo para vocês é assim, preferencialmente utilize a atualização do seu fabricante do hardware. Por exemplo, a HP usa do fabricante HP, porque às vezes pode ter alguma melhoria, alguma modificação no hardware que ele vai conseguir ler e otimizar para você aproveitar melhor a performance, diferente do que de repente você colocar do que é lógico direto, que pode ter alguma funcionalidade menor ou alguma, algum recurso diferenciado Que o seu hardware não vai ter Tá bom? Então finalizou aqui da Close Ele vai pedir para reiniciar para finalizar Reiniciou, está pronto O seu hardware está atualizado A atualização é bem simples tá? Só antes de fechar o vídeo aqui Eu vou deixar para vocês os links aqui embaixo Para vocês acessarem esses updates que já estão aqui E vou deixar para vocês também O link onde eu baixei a atualização no site da HP Tá bom? Enterprise, no caso da QLE 2562, que é a minha controladora, tá bom? Com duas portas de 8 gigabit beleza? Se precisarem de mais alguma coisa, pode postar aí um comentário aí no canal, peço que vocês se inscrevam se gostaram, tá bom?